Os produtores foram surpreendidos e a colheita de uva no Rio Grande do Sul foi antecipada cerca de 20 dias antes do período normal. Os primeiros cachos foram colhidos ainda no mês de dezembro. Esse ano devem ser colhidas 720 mil toneladas de uva na serra, o que corresponde a 90% de produção do estado. Este número está abaixo do ano passado, mas ainda está dentro da média. O foi um ano excelente para isso, né? pouca chuva é uma qualidade da uva bastante grau né? o responsável por isso foi o clima fez menos frio durante o inverno a média na região é de 410 horas com temperaturas abaixo de 7 graus mas em 2017 foram somente 188 horas as altas temperaturas no mês de setembro e a menor quantidade de chuva no período também contribuíram para que o ciclo da maioria das variedades fosse acelerado. Estão melhorando cada ano, né? Mas tá bom. A maior parte dos produtos vai para a indústria. Esse ano, a expectativa é que as vinícolas processem em torno de 600 mil toneladas de uva. O clima é de comemoração e investimento em tecnologia nos vinhedos. Neste ano, a Vinícola Aurora implantou dois novos robôs, produzidos na Alemanha, que vieram para eliminar o trabalho braçal do descarregamento dos caminhões com uvas, que podem descarregar até 3 bins por minuto, ou seja, 1,2 toneladas de uva em 60 segundos. Os robôs de safra somam-se aos quatro robôs japoneses que a Vinícola já tem em operação, na expedição dos produtos acabados. Nós nos surpreendemos porque não é normal nós recebermos uva pela metade de dezembro, como aconteceu nessa safra. Né? que Normalmente era na última semana de dezembro ou primeira semana de janeiro. Então nos surpreendeu isso e ficou até uma, uma condição boa, porque o clima ajudou. né?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 Então, a Vinícola Aurora foi pioneira em enoturismo no Brasil, desde 1967 que nós realizamos a visita aqui na Vinícola Aurora. Então, a visita turística ela está disponível diariamente, de segunda a sábado, das 8 e 15 da manhã até as 5 da tarde, e aos domingos, das 830 h 30 às 11 A Vinícola possui um portfólio de 13 marcas próprias e mais de 200 itens, além de marcas de terceiros, que elabora para clientes.